Você sabia que as escolas da Prefeitura de Fortaleza servem mais de 300 mil refeições por dia e que os alunos têm fardamento gratuito e que 11 mil alunos têm transporte de graça para a escola? Prefeitura de Fortaleza, 8 anos. Fazendo o que ninguém tinha feito. Sabia?